Há milhares de anos atrás, as plantas do gênero passiflora, que são representadas pelo maracujá, sofriam com um problema muito comum às plantas, a predação. No caso do maracujá, a predação ocorria por lagartas de borboletas. Em caso de predação intensa, a planta era completamente destruída e perdia, então, a capacidade de perpetuar a espécie. No entanto, algumas plantas desse gênero desenvolveram a capacidade de sintetizar compostos tóxicos, que acabavam matando as lagartas que tentavam comer a planta. Essa inovação forneceu uma vantagem para as plantas de maracujá. Mas eis que as lagartas de borboletas do gênero Heliconius eram capazes de resistir ao veneno e além disso conseguiam armazenar os compostos em seus tecidos até a fase adulta, tornando-se impalatáveis aos seus criadores. As borboletas desse gênero também evitam a competição com outras borboletas e fazem isso de uma forma bem simples. Apenas evitam depositar os seus ovos amarelos brilhantes em plantas nas quais já existam outros ovos depositados. Enquanto isso... Ainda sofrendo com a predação por lagartas, eis que surgem nas folhas de maracujá pequenas manchas amarelas, bem parecidas com os tais ovos de borboletas. Agora, com a presença dos nectários que parecem ovos, a planta de maracujá passou a ser evitada por muitas borboletas, e com isso a incidência de lagartas diminuiu, permitindo então que o maracujá se desenvolvesse.